Bem-vindo a mais uma videoaula do Topoã. Nessa aula aprenderemos como importar blocos. Clique no menu arquivos Selecione a opção Importar Blocos, clique na opção Blocos, será exibida a janela Bloco, selecione o nome do bloco, clique no botão OK, informe o ponto de destino. Agora utilize os recursos de zoom. Clique no zoom total. Está pronto, bom, galera. Até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.